Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, graças te damos, ó Pai. Obrigado por tudo. O teu nome seja louvado, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja engrandecido em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, te agradecemos pela vida. Te agradecemos, ó oh Pai, pelos livramentos. Te agradecemos, ó oh Pai, meu Deus, pela saúde, pelas bênçãos, pela proteção, pelo dom da Tua salvação que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus, o Teu Filho, Pai. Obrigado por tudo. O Teu nome seja exaltado. O Teu nome seja engrandecido. O Teu nome seja... Glorificado, teu nome seja Magnificado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Deus, toda honra e toda glória ao teu nome Tu és Deus, tu estás acima De tudo e de todos, ó oh Pai Deus, como o Senhor não há Deus, como o Senhor nunca houve, Jamais haverá um Deus grande Um Deus poderoso, onipotente Onisciente, onipresente Como o Senhor, oh Pai Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos Por tudo, Pai, meu Deus, eu te peço Ainda por Angola, te peço meu Deus, por Moçambique, te peço pelo por São Tomé e Príncipe, te peço, Pai, por Cabo Verde, te peço, Senhor, meu Deus, pela Guiné-Bissau, eu te peço, Senhor, meu Deus, pelos Palopes, pela CPLP, te peço pelo Brasil, te peço, Senhor, meu Deus, por Portugal, por Espanha, pela Itália, pela França, pelo Reino Unido Pela Alemanha, pelos Estados Unidos da América Deus, em nome de Jesus Cristo Abençoa todas essas nações, Senhor Dê sabedoria aos governantes Para governarem para o povo Para governarem, meu Deus, com sabedoria Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Que o Teu povo, meu Pai Se beneficie desse, dessa governação, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo Rei da glória Abençoa a Tua igreja nos quatro cantos deste mundo, Senhor Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Pedimos que o Senhor entra com providência Faça cair por terra, meu Deus, essa pandemia, esse vírus, meu Pai, esse espírito contrário que está por detrás desses vírus, que está por detrás, meu Pai, dessa pandemia, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Liberta o Teu povo, liberta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, os Teus filhos, os Teus escolhidos, os Teus eleitos, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória, Deus. Te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pai, meu Deus, abençoa aqueles que estão nos hospitais, no feito de dor meu Deus, entra com providência na saúde deles, restaura a saúde dessas pessoas, meu Deus, dê força, dê, meu Deus, saúde, dê, meu Pai, alegria, dê condições, meu Pai, para que eles possam sair desse estado mental, Senhor, que lhes levou a adoecer, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, liberta essas pessoas, manifesta o Teu poder, a Tua glória na vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, ora em favor daqueles que estão nas cadeias, atrás das grades, ó oh, Pai, em nome de Jesus Jesus Cristo, Rei da Glória, meu Pai. Meu Deus, derrama a Tua graça para que eles se arrependam, Senhor. Meu Deus, se arrependam do crime que, meu Deus, cometeram. E que, meu Deus, deu condições deles estarem hoje na condição que se encontram, Senhor. Meu Deus, que eles sejam livres, meu Pai. Livres mentalmente, meu Pai. Livre, meu Pai, na mente deles, o oh Pai. Oh, meu Deus, desse desse hábito, dessa dessa mania, desse, desse modus operandi, meu Pai, do crime. Que eles sejam livres para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó oh, Deus Pai, Deus Senhor e Deus Salvador, meu Deus, entra, abençoa, meu Pai, que eles estão nas ruas, ao relento, ó oh, meu Deus, não tem uma casa para morar, não tem uma família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Deus entrar com providência e abençoar, meu Deus, estas pessoas, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa família, esse homem, esta mulher, esta criança, esse adolescente, este jovem, esse idoso, ó oh Deus, Pai, que se encontra nesta condição, que o Senhor possa tirá-lo dessa condição, em nome de Jesus Cristo, possa libertá-lo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e possa abençoá-los para a Tua honra e a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Deus, Pai, abençoa esta live, fala, meu Deus, conosco, Através da tua palavra, enche-nos, Pai, com a tua graça, envolva-nos com o teu poder em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala, meu Deus, usa a minha boca como oráculo do Senhor. Que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor, meu Deus, a falar para o teu povo, para as tuas filhas, para os teus filhos. que Meu Deus, poderão acompanhar esta live, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que, meu Deus, quando terminar esta live, Senhor, que não sejam as mesmas pessoas, mas sejam total e completamente transformados pelo poder da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Meu Deus, liberta, meu Pai Liberta, meu Pai, através da mente, Senhor Quando a mente é liberta, o corpo está liberto Em nome de Jesus Cristo Senhor, entrego tudo e todos nas Tuas santas e gloriosas mãos Na certeza que o Senhor já abençoe em nome do Pai Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo Amém e graças a Deus que assim seja Boa noite para quem nos acompanha nesta live Uh, trazemos hoje um tema que é pertinente né, para nos falarmos uh, um pouco durante aí 20 minutos, se Deus quiser, nesta live. Ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Tem como título, na verdade, Deus disse que escreveria sua lei em nossa mente, e em nosso coração Então Deus prometeu que Escreveria em nosso em nossa mente E em nosso coração a sua lei Há uma nova lei que Deus Disse que naqueles dias Ia escrever em nossos corações Na verdade naqueles dias É esse dia que nós estamos A vivenciar hoje Que é o tempo da igreja É, é a dispensação da graça Então Deus disse que no, Na dispensação da graça No tempo da igreja que esse tempo que nós hoje estamos a viver, Deus escreveria uma nova lei em nossa mente e em nosso coração. A mente é o nosso subconsciente, ou seja, a mente é a nossa alma, mas aqui o que Deus está a falar é, como eu diria, Deus escreveria em nossa mente, a mente na nossa alma a nossa alma e no nosso coração, o coração aqui é a nossa mente subconsciente, é onde o nosso espírito e a nossa alma se encontram, quando se encontram eles formam uma camada dentro de nós que se chama, que é conhecido pela ciência como a mente subconsciente, então Deus escreveria uma nova lei na nossa mente subconsciente, que nós chamamos hoje de coração na Bíblia. Quando a Bíblia se refere coração, ela não está a falar do, da, da cardia, né? aquele órgão que bombeia o sangue para todas as partes do nosso corpo. Não. Deus, quando está se referindo na Bíblia de coração, quando está a fazer referência da palavra coração, na verdade, Ele está a falar da nossa mente subconsciente. Ele está a falar da, da nossa consciência. Então, Deus prometeu que escreveria em nossa mente e em nosso coração uma nova lei. Essa nova lei é a lei do amor. Então, tá, vamos ler o, coisa, o A passagem então, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, onde a palavra do Senhor diz assim. Eh... Boa noite, irmã Adelaide Mendes. Deus lhe abençoe, irmã. <coughs> Perdão. Uh, a palavra do Senhor diz assim, esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, Deus prometeu que naqueles dias, que é os dias da igreja, que é esse, exatamente esse tempo que nós estamos a viver, que a igreja está a viver, Deus prometeu que escreveria a sua lei, a lei. Do amor em nossos corações Isto para quem já é Cristão, para a comunidade de Israel Aquele que é cristão, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador Aquele que vive de acordo Com a palavra de Deus A vontade de Deus Então este é, é, é, é Que a comunidade de Israel Que Deus se refere, na verdade Hoje, no, na esfera espiritual Podemos dizer que é a igreja né? A igreja hoje é o Israel Espiritual de Deus, então Deus Deus escreveria no seu povo, na mente do seu povo, no coração do seu povo, uma nova lei, a lei do amor, o amor é que tem que imperar, né? o amor é que tem que, nos... tem que ser agora o nosso modus operandi, a nossa forma de viver, o nosso estilo de viver. Nesses dias que Deus prometeu que faria isso para nós, nós que somos o, o povo escolhido de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida, guarde os meus ensinos, como a pupila dos seus olhos, amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Então, Deus, já no livro de provérbio, ou seja, muito antes de Jesus Cristo vir cá à terra como homem, Deus já havia inspirado o rei Salomão para escrever este provérbio e dizer: "Filho, guarde, escreva na tábua do teu coração as minhas leis". A lei de Deus, a lei que Deus está a falar não é os 10 mandamentos aqui, é a lei do amor. Na verdade, os 10 mandamentos se referem, ou seja, se resumem no Amor, né? não farás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses, não adorarás outros deuses, adorarás somente o teu Deus. Então, esse amor, tu tens que ter amor a Deus em primeiro lugar, e depois, na segunda instância, amor ao teu próximo, ao teu semelhante, ao teu irmão, ao teu inimigo, aquele que, que te faz mal, aquele que te persegue. Quando tu, tem, tu não odeias quem te faz mal, quando tu não odeias quem, quem, quem te machucou, quem te maltratou, quem te humilhou, tu amas em vez de odiar essa pessoa. E tu também não adoras outros deuses, não te curvas diante de estátuas ou de... Cantores famosos, né? essas estrelas de Hollywood e tudo, porque isso é idolatria também. Nós às vezes ficamos atentos só nas estátuas e falamos, ah, eu não tenho estátua em casa, mas ele, ele... como é que eu posso dizer, adora, adora um, um artista famoso, uma Beyoncé, um Jay-Z, um Michael Jackson, ou sei lá, até... Pessoas famosas, então isso é idolatria. É colocar essa pessoa no lugar de Deus, no coração. Então, quando a pessoa não faz essas coisas, mas tem Deus acima de tudo no coração dela, e, e, e não odeia aquele que lhe fez mal, então essa pessoa, na verdade, ela já está a guardar no coração dela o amor que Deus disse que ia escrever na mente e no coração do seu povo naqueles dias, que é esse dia, esses dias, os dias da igreja, agora uma nova lei, né, que é a lei do amor. Um, se formos ou se abrirmos no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14 é, ao 18, uh, ou seja, deixa eu dar aqui uma, deixa deixa eu ir um bocadinho mais ao fundo. Então, quando nós temos a lei de Deus em Escrita na nossa mente e no nosso coração, que é o nosso subconsciente, nós não. não, não nós, como é que eu posso dizer? Nós andamos no espírito. Nós não come, é muito difícil nós cometermos pecado contra Deus. É muito difícil nós cometermos pecado contra o nosso semelhante, porque nós estamos dentro da vontade de Deus, que é o amor, guardamos o amor e vivemos de acordo com este amor, é o amor de Deus, Deus disse para eu amar esta pessoa, independentemente do que ele me tenha feito no passado, não é o meu amor, mas é o amor de Deus que está dentro de mim, que eu devo dispensar, que eu devo projetar para aquele que não merece, aquele que me machucou, aquele que me pisou nos Carlos, aquele que me humilhou, então logo esta pessoa que é tão maldosa, quando ela olhar para mim, ela ela fica na expectativa que eu queira pagar o mal que ele me fez, mas quando ele vê algo diferente, ele vê... Que, na verdade eu não não estou nem ali para pagar o mal, pelo contrário, estou ali para lhe tratar bem, independentemente da forma como ele me tratou, ele mesmo sozinho entra, eh, ele mesmo sozinho consegue despertar e diz, calma aí, eu não mereço ser tratado bem por por esta pessoa, porque na verdade o que eu fiz para esta pessoa merece também o mesmo mal, a mesma maldade que eu projetei na vida dele, ele também, eu, eu mereço, eh, mas o que eu vejo é diferente, ele que deveria me dar, me pagar pelo mesmo troco, pela mesma, mesma moeda, na verdade ele me trata bem. E aquele que eu não fiz mal é que, me, é que não, não, não me dá atenção, não me trata bem. Aqui tem alguma coisa errada. O errado sou eu. Eu tratei o mal, mas ele me trata bem. Então, neste caso, o errado sou eu. Eu tenho que rever bem o meu, a minha forma de viver. Eu tenho que eu tenho que ver porque eu estou errado eu estou errado isso até me constrange o amor de Cristo nos constrange né então vai constranger esta pessoa isso me constrange isso me envergonha espera ali eu fiz mal e ele me faz o bem calma aí eu que estou errado eu estou mal e eu tenho que mudar eu quero Deus dele eu quero viver como ele vive como é que onde é que ele onde é que ele busca onde é que ele pega onde é que ele tira essa capacidade toda para Pra, em vez de me humilhar, em vez de me pagar pela mesma moeda, me amar e me fazer o bem, espera ali, eu quero saber a fonte, e depois ele vai tentar estudar a tua fonte, a fonte de onde tu consegues resistir, consegues ultrapassar toda essa maldade que te fizeram, ainda assim tu fazes bem e, e, e ele vai querer a mesma fonte, que é Deus. Logo, honre, glória a Deus. Por isso que é importante nós, como cristãos, às vezes, conforme se diz na gíria, engolirmos certos sapos em detrimento do amor de Deus, porque nós estamos aqui é para refletirmos, né? para projetarmos o amor de Cristo para os outros que ainda não conhecem Cristo. É, é duro, não é fácil, mas com Deus tudo é possível. Então, é importante nós fazermos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas no livro de <coughs> perdão, Efésios, capítulo 6... No versículo de 14 até o 18, a palavra do Senhor diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. E e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá aqui. Um, uma receita muito forte uma receita que para nós cristãos da atualidade nós do tempo da igreja precisamos eh, eh, precisamos de revelação do que Paulo na verdade estava aqui a dizer por isso é que entre nós irmãos nós cristãos independentemente da denominação religiosa né, que nós professamos ou que nós eh, con congregamos com os irmãos encontramos muitos irmãos fracos na fé atacados por Satanás todos os dias tem medo, todos os dias tem receio, não tem certeza do futuro deles, é, quando tu perguntas como é que tu estás, é, o que sai da boca dele é, é, um, é um relatório negativo, é algo negativo, é algo que, que, que tu notas que este cristão está tá em confusão, tá, há, há, há uma confusão na mente dele, Por quê? porque não tem revelação da palavra de Deus, ela até conhece a palavra tem conhecimento da palavra, mas não tem revelação, ter conhecimento da palavra é, eu sei, isso está no livro de Efésios capítulo 6, sei, sei, ele até pode te dizer, ele memorizou, ele pode te dizer, mas isso não diz nada, o diabo também conhece assim, o diabo falou para Jesus, está escrito, se te lançares daqui, desse monte, tá, tiras para baixo, Deus vai enviar os seus anjos para te segurar, você não vai morrer, não vai se machucar. Disse isso para Jesus. Então, o diabo conhecia. O diabo conhece a palavra de Deus, mas o diabo não tem revelação. A palavra de Deus, a palavra escrita, quando nós memorizamos, ela, é, ela se chama, na Bíblia é conhecida como a palavra logos, logos. Logos, mas quando nós pegamos a palavra de Deus, que é a Logos, que nós lemos e memorizamos, depois pegamos ela e oramos, colocamos ela em oração, então ela passa a ser uma palavra, a palavra rema, ou seja, a palavra é, revelada. Como por exemplo, é, a, está lá no livro de Isaías, capítulo 53, é, versículo 5: pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Está né, lá assim, é Logos Está escrito pelas feridas de Jesus Nós fomos curados Está escrito Logos Qualquer um conhece, sabe E fala até assim Do nada consegue falar Põe autocolantes, ah, põe no carro né, Colado na porta, enfim Isso é Logos Mas quando a gente memoriza essa palavra E medita nela A gente tenta querer entender o, o que, que essa palavra quer dizer Meditar é, é, é o contrário de, de ficar preocupado Quando a pessoa está preocupada A pessoa não tem mais Cabeça para pensar em outras coisas, só pensa naquilo, tá preocupado, como é que eu vou pagar a conta da casa, como é que eu vou comprar comida para as crianças, como é que eu vou fazer isso da escola para as crianças, como é que eu vou conseguir dinheiro. Como é... Então isso às vezes leva aí 30 minutos, leva aí uma hora, a pessoa está preocupada, tá? ocupou a mente dela com aquilo aí, isso não ajuda nada. Então meditação, quando a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, é nos ocuparmos aquele tempo, em vez de ficarmos preocupados, e tentarmos pegar, mas Deus disse pelas feridas de Jesus, eu fui curado, mas como é que eu fui curado? Eu quero saber, Deus me diz, como é que eu fui curado? Como é que essa cura se dá no meu corpo? Como é que eu começo a me, a me sentir bem uh, através da, da cura que, que Deus pro, uh, providenciou através das feridas de Jesus, do filho dele? como é, então o Espírito Santo está dentro de ti, vai começar a te levar a, ao entendimento, vai trazer para ti é, compreensão vai trazer para ti entendimento profundo de como é que essa cura acontece, é pela fé é, e o que é que é fé acreditar então eu coloco a minha mente nas promessas de Deus vivo de acordo com as promessas de Deus todos os dias 24 sobre 24 horas a minha mente não está ligada com a dor ou com o sintoma que o diabo está tentar usar para me distrair ou para me, me pegar e me enganar eu estou focado na palavra de Deus e, e quanto mais eu estou focado na palavra de Deus aquele sintoma começa a desaparecer e quando eu menos esperar, cara, cadê a dor? cadê aquele sintoma? Basó. por quê? porque na verdade, eu usei a minha fé, eu meditei na palavra de Deus, eu me foquei na palavra de Deus, eu acreditei na palavra de Deus hoje, amanhã, depois da manhã, e assim, a Bíblia diz que o, o, o meu justo viverá pela fé. Quem é justo? justo somos todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador pelas nossa, nossas obras não, pela obra de Cristo, Deus nos fez justo em Cristo Jesus, ou seja, Deus pegou todos os nossos pecados, colocou em Jesus, pegou a justiça de Jesus, colocou em nós, nos vestiu, para a gente não passar vergonha, para gente não ser humilhado, por causa dos nossos pecados, porque o diabo usava dos nossos pecados, dos nossos para nos humilhar, então Deus pegou a justiça de Jesus e nos vestiu, Deus Deus tirou a nossa nudez, Deus tirou a nossa vergonha com a justiça de Cristo. Quando eu recebo isso como verdade e vivo de acordo com esta verdade, porque ela é a verdade de Deus, então eu sou justo. E eu reino, reino em vida, não, não vou reinar quando eu for para o céu, não. Eu já agora na terra começo a reinar, está lá no livro de Romanos capítulo 5, versículo 17. O justo uh, reinará, né? nós reinamos eh, em vida. É, quando nós aceitamos, quando nós recebemos a justiça de Cristo. Voltando aqui no livro de Efésios, Paulo diz assim, para nós nos cingirmos com o cinto da verdade, vamos entender o que é, que é o cinto da verdade? O que é, que é o cinto da verdade? O que é, que é o capacete da salvação? O cinto da verdade... <coughs> Perdão. Pense nisso, se tivermos a salvação, a salvação é o capacete, capacete. Se tivermos a salvação, que é o capacete, estamos em uma posição correta com Deus. Estar em, estar em posição correta com Deus significa que estamos vestidos e cobertos com a justiça de Deus, que é a couraça. A couraça é aquilo que... Eh, os o escudo, né? A coraça é o escudo que que eh, os soldados romanos naquele tempo usavam eh, vinha aqui, eh, cobria a barriga toda a barriga, o peito e as costas, se o adversário colocasse a espada ou lançasse uma flecha, ela ela batia nessa coraça, nesse escudo e não, não penetrava, não, não feria a barriga ou o corpo desta pessoa desse soldado, esse soldado estava tava protegido, e ele tinha também o capacete o capacete é que é a salvação porque está na mente, a mente, está na cabeça cabeça, o capacete, então a salvação é algo da mente, é algo que tu crês. tu tens que acreditar que estás salvo, agora a salvação tem três pontos, Deus nos salva das doenças, Deus nos salva dos acidentes e Deus nos salva da separação, ou seja, Deus nos salva do, do inferno, só que Quase todo mundo, quando não tem muita revelação sobre salvação, o que é que ele pensa? Eu fui salvo para não ir para o inferno e para ir para o céu. E, e ele já se contenta com isso. Mas salvação não cobre só ir para o céu. Você já está salvo para ir para o céu. Isso é verdade. É um facto. Mas Deus te salva todos os dias. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, né será salvo. E eles pegam isso e dizem, tá vendo? A salvação não está garantida. Nós todos os dias temos que garantir essa salvação até o fim. Até o fim não, a salvação eterna para ir para o seu, já está garantido a salvação diária todos os dias nós temos que vigiar porque o diabo está a tirar sempre casca de banana para a gente escorregar o diabo está a vir sempre com mentirinhas está a tentar lançar setas as setas, as flechas que é aqueles pensamentos que vem, você não está salvo, você aquele pecado que você cometeu, você vai pagar, e quando então as pessoas saberem, vai passar vergonha, já? vai passar vergonha, vou te humilhar mesmo, vou quê? então isso tudo, se a pessoa não tem certeza da salvação dela, entra em parampa, entra em parafusos, mas tu tens que ter certeza da tua salvação, quando vier esse tipo de pensamento, como tu já tens certeza e tens a palavra de Deus, que é a espada, que é, que é a espada, né, que é o... Uh, que é a espada do espírito. Então, tu diz, tu diz, olha, não, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. O que é, que é ser justiça de Deus em Cristo Jesus? Em mim já não há mais pecado, em mim já não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, okay? o O que, é que é velho? Isso aí que o diabo está tá querendo te tá acusar. Essas coisas velhas já passaram, o diabo não tem direito legal de te acusar, é tipo um tribunal, e tu tens que te defender, tu tens que conhecer a tu, os teus direitos. Quando tu não conheces esses direitos, o diabo vai te enganar, Agora, o diabo te engana em forma de pensamentos que venha o diabo te engana através de um pastor que não sabe, não entende bem a palavra de Deus, vai usar as escrituras para te acusar e quando você vai ouvir a pregação dele é mais é mais você sai dali mais atormentado ele te põe mais confuso porque porque ele não sabe dominar as escrituras vai usar um profeta até de Deus para te dizer olha você está debaixo de uma maldição e é por isso que isso e aquilo está acontecendo na tua vida, você lembra o que você fez lá atrás no passado e então você tá a pagar você tá estás a colher agora e você se não conhece a verdade da palavra de Deus, você vai entrar em acordo com ela. A Bíblia diz assim: o que vocês concordarem na terra será Concordado lá no céu, que vocês ligarem aqui na Terra, vai ser é ligado nos céu. Então você você concordou com, com aquele profeta ou com aquele pastor que eu te disse? Mas está nas escrituras sim, temos que saber dividir as escrituras, temos que ver o que é o que, o sentido, né, o contexto, o que, por é que Deus está a dizer isso aí nas escrituras? Se já se é mais válido hoje ou não? Porque há coisas nas escrituras que já não são válidas hoje no tempo da Igreja. Eu vou dar um exemplo. Jesus numa certa altura disse para os discípulos Olha, vão para todo Israel pregar o, o, o, o evangelho do reino de Deus, vão. Mas por favor, não entrem, não não vão, não entrem por na terra dos samaritanos, não vão para Samaria e nem vão para para, para para a terra dos gentios. Não é, não vão para os gentios, não vão lá pregar o evangelho. Jesus disse isso, foi Jesus quem disse. Os gentios são que são são as nações que não são, ou seja, somos nós, nós que não somos ira, ir, ir, judeus, né, de nascença. Somos considerados na Bíblia como gentios. Jesus disse para não ir, pregar o evangelho para o gentio, para essas pessoas. Por quê? Porque o contexto era o seguinte: Jesus veio trazer o reino de Deus para Israel só. E os samaritanos não eram considerados uh, judeus. Por quê? Porque os, entre eles, eles se estranhavam. Eles eles eh, eles não se davam bem, porque eram meio judeus. eram uma mistura com com estrangeiros. Então, os judeus não consideravam os samaritanos um povo de Deus. Logo, Jesus pegou a deixa e disse, olha, não vão para Samaria e também não vão para a terra dos gentios pregar o evangelho do reino. Por quê? Porque Jesus trouxe o reino, o reino de Deus aqui na Terra. O, o plano de Deus era é, preparar a nação de Israel somente a nação de Israel, quando eles estivessem bem treinados no que concerne a mensagem do reino de Deus, então Jesus enviava Israel como uma nação exemplo para ganhar outras nações para Deus. Esse é o plano de Deus. E esse plano Deus agora colocou de parte, não cancelou. Deus vai colocar agora nos últimos nos últimos dias, no tempo da tribulação, Perdão, Deus vai colocar de volta esse, eh, em ação este plano. Quando Deus tirar a igreja, arrebatar a igreja, daqui os 144, 144 mil eh, escolhidos, de, né, dos santos, que Deus está no livro do de Apocalipse, Deus vai pegar esses 144 eh, anciãos, né, esses escolhidos, para pregar o reino do, do, do, do, do, dos céus. Para quem estiver aqui no tempo da tribulação, já não é a igreja. Logo, se esse pastor, esse profeta, esse homem de Deus que está a pregar a Palavra de Deus não tiver revelação desta passagem, ele vai pegar isso e vai, vai querer te ensinar tudo à toa e a dizer, olha, Deus disse para não pregar para os angolanos, nem para os portugueses, nem para os brasileiros, nem para os americanos, nem para nenhuma nação. Está ali, Jesus é quem disse a Palavra de Jesus. Mas temos que entender o contexto, por é que Jesus disse isso. Então, Paulo aqui nos diz que nós temos que ter a certeza da nossa salvação, que é o capacete. <coughs> temos que ter uh, a, a certeza da nossa justiça, que é a, justi a justiça que Deus nos deu, que é a justiça de Cristo, que é a curaça, para nos defender. Sabe? Porque a justiça de Cristo é que é tipo um roupão, é tipo um roupão, é um roupão, a Bíblia chama como um robe. Deus nos vestiu de Cristo. Para tapar a nossa nudez, lembra que o casal Adão e Eva no Jardim do Éden, quando pecaram, quando desobedeceram a Deus, os olhos dos dois se abriram. Eles viram que estavam nus e sentiram vergonha. Quando a pessoa peca, a pessoa sente vergonha. Todo, não é que isso, e todo mundo, quando peca, quando comete um pecado, ele sente vergonha. Qual vergonha? Primeira coisa, mesmo até a pessoa que não tem Deus, ele não aceita fazer coisas erradas à luz do dia. Ele espera quando chegar a noite. Por quê? porque ele já sabe que é uma coisa errada é, ele não aceita em qualquer beco em qualquer canto ele quer um sítio onde tá tudo fechado e onde não há não há não há, não há ali nenhuma nenhuma chance de alguém de alguém saber alguém ver então depois dele ter feito ele agora entra em, entra entra o coteco poxa meu marido quando saber a minha esposa quando saber meu amigo quando saber o meu pai quando saber a minha mãe quando saber porque eu fiz uma coisa errada ele entra em o entra, entra entra em parafuso. Por quê? Porque ele sabe que fez uma coisa errada. Isso é algo da consciência. Não precisa ter Deus no coração para ele saber que está fazendo uma coisa errada. Ele sabe. Como é que ele sabe? Ele sabe através da consciência. Deus colocou algo dentro de nós que se chama consciência. E esses ali vão ser julgados através da consciência. Porque a consciência dizia que isso é errado. Tipo Dá um, dá um sinal vermelho, isso é errado. Mas ele insiste então, nós temos que ter muito cuidado nós que somos cristãos Deus apagou os nossos pecados porque estava na nossa consciência todos os dias vinha aquilo aí, pim, pim você, você espera só quando a pessoa tentasse orar, braço dobrava, dobrava, dobrava o joelho a orar, o diabo lançava setas no, na mente a dizer olha não vale a pena só perder aqui muito tempo fazer jejum orar. tua oração não tá aí no céu tá batendo no teto e voltar porque você sabe há cinco anos atrás que é que você fez então isso a pessoa tá já horário só por orar, porque também os outros não podem dar conta mas dentro dele ele tá numa grande luta porque porque o diabo tá a coisa então Deus através do apóstolo Paulo inspira -o e diz aqui, e diz aqui no no livro de Efésio para a gente colocar a armadura de Deus, que é o capacete da salvação, tu tens que ter certeza da tua salvação, tu estás salvo, mas eu não estou a sentir nada, não é no sentimento, não é pelo sentimento, é pela fé, tu tens que meter, colocar a, a curaça da justiça, a curaça da justiça, vestir a justiça de Cristo, que Deus te vestiu com ele, Deus pegou os teus pecados, colocou em Cristo... E, em Jesus e pegou os pecados os no, pegou, pegou, pegou os nossos pecados colocou em Jesus, pegou a justiça de Jesus nos vestiu voltando lá no livro de Gênesis o casal Adão e Eva quando pecaram os olhos se abriram ficaram, eles viram que estavam nus e sentiram vergonha pegaram folhas de figueira se cobriram e se esconderam de Deus o pecado faz isso faz com que a pessoa sinta vergonha faz com que a pessoa ah, pense que ela não é digna de ser salva, que ela não é digna de estar na presença de Deus, o pecado nos afasta de Deus, não afasta Deus de nós, não. Nós é que nos afastamos de Deus por vergonha, foi o casal Adão e Eva que se afastou de Deus, foram se esconder atrás das folhas de figueira. Então Deus, quando lhes localizou, disse, olha, por que você está escondido? Porque eu estou num... Como é que você sabe que está numa nu? A mulher que me deu isso, aquilo, ok, pronto. Deus pegou um cordeiro, eles já estavam cobertos com folhas de figueira. Deus ainda assim pegou um cordeiro, matou o cordeiro, pegou a pele do cordeiro e fez vestes para ele, para o casal, para Adão e Eva. Vestiu o casal com a pele do cordeiro. Na Bíblia nós conhecemos que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquilo que aconteceu lá no, no, no, no Jardim do Éden, quando Deus matou o cordeiro, pegou a pele, vestiu o casal Adão e Eva, Deus já estava a pregar o evangelho e estava a mostrar, estava a apontar para Cristo, para nós. Como é que Deus ia, nos, Deus ia nos tirar dessa vergonha, desse imbróglio, dessa, desse lamaçal que o diabo nos colocou? Então, Deus matou o cordeiro, pegou a pele do cordeiro e vestiu o casal. Deus entregou o filho dele, Jesus, na cruz, para morrer em nosso lugar, e pegou a justiça de Cristo e nos vestiu. Nós, a pele do cordeiro, lá no Jardim do Éden, que foi vestido Adão e Eva, é a justiça de Cristo que Deus nos vestiu. Isso é de graça. Foi Deus, não foi Adão e Eva que pediu, olha, me, me, me dá umas vestes novas. Não, foi Deus que decidiu, pegou a pele e vestiu o casal. Foi Deus também que decidiu dar o filho dele, Jesus, na cruz, para morrer. Não fomos nós que falamos nos tira dessa, nos ajuda, porque nós não estávamos conseguindo, estávamos desligados de Deus, o pecado desliga o homem de Deus, e esse esse desligar entre o homem e Deus, há um gap, há um vazio no meio, é aqui onde o diabo começa a se fazer de rei, é aqui onde o diabo começa a querer dar basulas na pessoa, quando a pessoa está em pecado, o diabo tem, tem luz verde para atormentar a pessoa, porque o, dia, o pecado desliga a pessoa de Deus, o ser humano de Deus. Isso no Antigo Testamento, de Gênesis até a cruz, da cruz para cá, o teu pecado se o diabo te distrair e cometeres um pecado, o teu pecado não te desliga mais de Deus. Deus disse assim: "Ainda que a tua mãe que te amamenta te abandonar, eu jamais te lançarei fora." Deus estava apontar por tempo da graça, tá dizendo um tempo da graça, se você pecar eu não vou não vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Mas se a pessoa não conhece essa verdade, pensa que, olha, Deus agora não está respondendo as minhas orações, eu todos os dias tormenta, e quando vou dormir é socos e é chapada que o diabo me dá no sono, eu acordo até mal disposto, isso e aquilo. Porque porque a pessoa começa a alimentar medos, começa a alimentar coisas que Deus não está não a fazer contra ela, e ela pensa que Deus está contra ela. Ela pensa todos os dias naquilo. Ela tem medo. E esses medos vão gerar sonhos. Começa a acontecer. O diabo se aproveita, pega essa energia negativa e atormenta a pessoa. E a pessoa de manhã acorda. Tá vendo? Eu até vi. Deus mesmo. Não, Deus é mesmo mal. Já? Deus é mal. Puxa, é, só pequei. Me virou as costas. É mentira. O diabo quer que você creia nisso aí. Deus nunca te abandona. Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 7. Né, Paulo diz assim: que aonde. Abundou aonde ah, houve pecado, ou seja, onde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus. O pecado não te separa de Deus. Você é quem se separa por não conhecer as escrituras, por não conhecer a verdade de Deus. Deus te ama tanto, tanto, tanto que mesmo que você pegue, Deus só quer que você seja sincero e confesse os seus pecados a Ele. A tua relação com Deus não muda nada, <risos> Perdão, tu é que. Como não conheces bem a Escritura, tu te afastas e pensas que Deus é quem se afastou de ti. Deus nunca vai se afastar de ti, nunca. Deus disse, eu jamais te lançarei fora, jamais. Então, Paulo diz para nós, eh, nos munirmos, né, vestirmos as armaduras de de, de, de, de de Deus, que é o capacete da salvação, a coraça da justiça e a espada, a espada, da a, a espada do espírito o que é a espada do espírito a palavra de deus quando o diabo te falar olha você você você começa a sentir assim uma dor tipo vamos supor uma dor né um exemplo um, um sintoma uh, um exemplo estamos agora nessa fase do, do, do corona né e te dá uma gripezita ou que isso o diabo começa a te falar olha é corona já pegaste começa a ver aquele pensamento você começa a desconfiar então se você não tiver a espada do espírito você vai querer concordar com o diabo a bíblia diz que uh, Onde, onde duas pessoas concordarem, ali também será concordado no seu, né? Tudo que vocês concordarem aqui na Terra será concordado no seu. Então, tudo que vocês ligarem aqui na Terra vai ser ligado nos seus. Você, dentro de ti, acho que deve ser isso. Porque dizem que o sintoma é isso aí. O nariz começa a escorrer, começa a dar dor de cabeça, começa isso, começa aquilo. Então, o teu coração, o teu, como é que se diz? Uh, blood pressure, o a Em português, como é que se diz? A tua atenção começa a alterar e você começa o coração começa a bater muito rápido. Pim, pim, pim, pim. E começas a perder ar, começas tipo, a respirar um pouco a rasca. Mas não é porque você está infectado, não. O diabo quer te, tá te convencer a crer que você está infectado. Logo, você está querer concordar. Se você não tiver a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para lhe combater, ele vai te ganhar, vai te dominar. E aquilo que era mentira vai se tornar verdade. Então, que, qual, como é que é a espada? Nesse caso, tem que tem que tem que dizer, olha, nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará em nome de Jesus Cristo. Mil cairão ao meu lado, desde mil à minha direita, eu não serei atingido, praga nenhuma chegará à minha casa. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito doença no meu corpo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita no meu corpo. Tudo em meu corpo é saudável, em nome de Jesus Cristo. Porque pelas feridas de Jesus eu fui curado, em nome de Jesus Cristo. Na verdade, você está pegando pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está combater as mentiras do diabo, que está querendo uh, lançar setas na tua mente. Por isso é que tu tens o capacete, o capacete que é a certeza da tua salvação. Lembras que eu disse salvação, são três pontos aqui. É Salvação, quando se fala salvação na Bíblia, é cura, cura de alguma doença, livramento de alguma armadilha que o diabo estava tentando fazer cair e livramento do inferno só que as pessoas têm uma noção de salvação que é só, Deus me livrou do inferno, eu já não vou para o inferno, vou para o céu, tá tudo bem essa é a salvação maior, mas salvação todos os dias Deus nos salva das armadilhas que o diabo pois, tenta querer colocar o diabo tenta usar um sintoma para forçar você a, a concordar com ele que é aquilo que, que você tem quando você concordar e dizer que é isso que você quer pronto, aquilo que era uma mentira que o diabo tinha colocado, uma ilusão no teu corpo, um sintoma agora vira a verdade, porque a tua mente, a tua mente é que criou aquela doença a mente cria doença então a tua mente também quando crê verdadeiramente na palavra de Deus pelas feridas de Jesus, você foi curado a tua mente cria, ou, ou, produz a cura o teu corpo, os hormônios os, sei lá, tudo no teu corpo começa a produzir aquilo que é de acordo com a palavra de Deus é assim que Deus nos projetou para que a gente viva é assim que Deus nos ensina por isso Deus levantou mestres na igreja para ensinar a palavra de Deus, pastores para cuidar da igreja, profetas, eh, apóstolos para abrir mais igrejas, profetas para entregar as revelações, profecias para o povo de Deus. Só que pronto, está aqui uma salada russa que o profeta já não está fazendo o papel dele de entregar revelações certas. O que, é que ele está fazendo? Ele está usar o dom que Deus lhe deu para ganhar dinheiro. Começa a me, entrega profecias tudo à toa. A profecia existe mas entrega profecias que não estão de acordo com a palavra de Deus. O pastor, o mestre, já não está fazendo o trabalho dele, certo? Como? Só quer ganhar dinheiro, para eu te ensinar, você tem que me pagar. Eu eu tô a precisar, começa a ter mentir, e irmão, vamos comprar isso, e aquilo eu tô precisando de uma ajuda. Me ajudam isso, me ajudam naquilo. mas no fundo, no fundo ele sabe que ele não tá precisando desse tipo de ajuda, não vai comprar coisa nenhuma, mas ele vai usar isso. Para sacar dinheiro, tá vendo? Logo o povo, quando não conhece a verdade, vai. Costa. É para estar mesmo ajudando de coração, estamos ajudando de coração e a vida não vai para frente, Por porque está tá aldrabado. E os ensinos que vão aparecer dali são ensinos já corrompidos. Eles corromperam, corromperam o, o dom, o dom já está corrompido, <coughs> perdão voltando no coisa. Então nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração todos os dias. Deus disse assim: naqueles dias eu vou escrever no coração de, na mente deles e no coração deles uma nova lei que é a lei do amor. Agora nós também temos que ter amor no coração para que as coisas funcionem. A Bíblia Paulo diz assim: eu posso profetizar, eu posso falar na língua dos anjos, eu posso fazer isso e aquilo, mas se no meu coração não tiver amor para nada serve tudo isso aí, as profecias que eu dou, o, o, o ensino da palavra que eu, que eu dou, o, as revelações, o, a cura, enfim, para nada serve. Nós precisamos ter primeiro o amor, ou seja, o amor tem que ser o motivo principal pelo qual me levo eu, eu a pregar a palavra de Deus. Como, por exemplo, eu estou aqui nesta live e estou a fazer essa live e estou a falar da palavra de Deus, Se o meu motivo que me leva a fazer isso é ser conhecido, ser famoso. Logo, está errado. Isso não, para Deus não vale nada. Eu tenho que estar já atento. Eu estou a fazer isso porque quero ser conhecido, quero ter fama. Se eu fizer assim, então eu estou já reprovado no reino de Deus. Ah, então não vai para o seu. Não, vai para o seu. Está salvo porque ele crê. Para ir para o seu, é no crer em Deus, é crer em Jesus Cristo. Quando tu crês em Jesus Cristo, tu estás salvo, vai para o seu. Agora, então, te desqualifica em que isso aí? Me desqualifica de eu, no reino dos seus, reinar com Cristo. Ou seja, me desqualifica de eu receber o, a, as coroas, né, os galardões, porque Deus tem, tem galardões para nos dar, nós todos, não é só pastores, não é só aqueles que falam, ensinam a palavra de Deus, até um membro normal. Não, mas eu costumo varrer lá na nossa igreja, eu costumo limpar a igreja, eu costumo fazer, não é isso aí, isso não é que vai te dar coroa, o coisa é lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua família, lá na tua casa, como é que tem sido o teu exemplo, como é que você tem falado? De, você tem falado de Jesus para as outras pessoas, sim, tenho falado, então isso ali é que vai te dar direito a ter coroas no reino de Deus, ou seja, para reinar com Cristo. Não é, tipo, uh, pode ser também como, por exemplo, ir varrer na igreja, mas não vejo muito o que é de varrer na igreja uh, Pode ser, como, por exemplo, coisas de ajudar alguém que está em necessidade, talvez tá encontrar alguém, um, um, um, um desabrigado Alguém que não tem casa, está na rua, com este frio todo, e tu vês a pessoa gemer e que pegas o teu casaco e das nele, cobres ele depois pegas aí uma moeda, uns 5 euros, levas ele para uma loja ou para um, um restaurante e compras uma comida quentinha para ele, uma sopa, ou um café, um, um chá quentinho, né? Se o motivo que te levou a fazer isso foi, foi mesmo o amor, porque você se compadeceu dessa pessoa que estava sofrendo, então você você vai receber vai receber é, coroas no reino de Deus, tá vendo? Vai os galardões de Deus vai te dar, vai te recompensar. Mas se o motivo foi que tinha muita gente ali, vi muita gente e eu queria uh, ser o tipo, queria ser eu uh, o, o ponto de atenção, ouvir aquele pessoal ali, tirei o meu casaco, ofereci, e eles, eles pegaram o telefone, começaram a filmar, meteram no Facebook para ter mais likes, para ser mais conhecido nas redes sociais. Logo, o motivo foi fama, foi para ser admirado pelos homens. Jesus disse, isso aí não te dá nada, isso aí esse já recebeu o galardão dele, esses likes aí no Facebook que ele está recebendo receber, isso já é o galardão dele, daí não passa, no seu ele não vai receber nada. Mas ele está salvo. Então, nós temos que ter cuidado aqui no, no, no, no, nas, nas armadilhas do diabo, né? Temos que vestir a armadura de Cristo. Deixa eu beber aqui um cadáver, Temos que vestir, ou seja, vestir é ter certeza da tua salvação. Minha irmã e meu irmão, tenha certeza da tua salvação. É, o evangelho é o poder de Deus, perdão, o evangelho é o poder de Deus que salva a todo aquele que crê. Então a salvação é pelo que você crê. Eu creio que estou salvo, eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. Está lá no livro de Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Com o coração eu creio, para a justiça e com a boca eu confesso para a salvação. Aqui a salvação tem três pontos, livramento, cura e, e, e ir para o céu. Então, como por exemplo, o diabo coloca um sintoma ou traz uma, uma mentira e você está amarrado em nome de Jesus Cristo. Eu não creio nisso, eu creio naquele que me prometeu, aquele que é justo, aquele que morreu na cruz por mim. tá? Ele, ele, ele, ele me disse que... ele me, não. Como é, como é que eu posso dizer? Às vezes é muita passagem aqui. Bíblico. Ele me disse que eu estou curado pelas feridas é, dele. Eu fui curado. Então eu creio nele. A salvação é pela graça. Mediante a fé, ele me ofereceu a salvação dele de graça, de favor, sem eu merecer, sem eu ter que pagar nada. Porque se a salvação fosse pelos méritos, por aquilo que você faz, muitos não iam ser salvos. Por quê? Porque só aqueles mesmo que têm condições, aqueles que têm boa de saúde, boa de força, boa de dinheiro, então iam dar, fazer umas obras de caridade, iam ser salvos mas Deus, Deus como é Deus, Deus é grande, Deus abriu a salvação para todo mundo, por rico, para o pobre, para o branco, por negro, para mulher, para o homem, para é, o velho, para o jovem, para todos, como? De graça, você precisa crer, crer em que? Crer que você foi curado, crer que você está no seu, com Cristo, assentado à direita do Pai, Crer que você vai viver por muito tempo neste mundo para glorificar o nome de Deus. Sabias que há pessoas que não creem que vão viver muito tempo? E há, porque ele vai buscar um histórico da família dele, porque o diabo é tão sujo, tão sagaz. Ele vai buscar um histórico. Diz: olha, pá, na minha família tem um histórico que o pessoal só chega até os 40. E ah, tá vendo? O meu irmão mais velho até os 40. O meu avô, meu pai disse que foi com 40. Meu pai também foi com 40. E, pá, eu já tô a ver, estou nos 30, tá quase. Começa a ficar com medo. Então, como ele fica com medo, todos os dias ele tem essa consciência. Ele vai criar essa consciência na, na mente dele. E, e conforme ele acredita nisso, ele mesmo quando bater os 40, ele já ele vai. Se não se arrepender, o que é arrependimento? Mudança de mentalidade, mudança de atitude. Mudança de pensamento. Então, tem que mudar esse pensamento. Tira esse pensamento que o diabo está tentando te enganar. Tira. Coloca o pensamento certo. O quê? Vou viver muito tempo. Eu tô salvo. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então, quando você vive de acordo com essa verdade, porque essa é a verdade, a verdade não é aquilo aí dos 40, chegou no... aquilo é mentira que o diabo está a usar. A verdade é essa. Vai passar dos 40, vai estar nos 50, nos 60, nos 80, nos 90, e vai viver até o tempo que Deus determinou que vivas muitos vão cedo, não é porque Deus está a lhes levarem mas porque eles creem eles creem lembra quando Jesus eh, orava e curava as pessoas, libertava Jesus disse-lhe, a tua fé te curou, filha Jesus dizia sempre isso a tua fé te curou, vai em paz a tua fé te curou fé é quê? Acreditar, crer então, como eu orei para ti, para que esse demônio saísse para que você ficasse curada e você acreditou, então esse teu acreditar é que te curou. Jesus sempre dizia isso. A tua fé te curou. Então, nós para sermos salvos, precisamos... É pela graça, Deus nos oferece a graça, mas nós temos que acreditar na graça. Quando nós acreditamos na graça, somos salvos. Somos curados, somos livres de Satanás, enfim. E, e, e tá, estamos na boa com Deus. Deixa eu abrir mais aqui um versículo. Vamos já terminar aqui a live. Uh, se tivermos fé, que eu escudo, mesmo um pouco só de fé, podemos usá-la para espantar o inimigo, que é, o nosso, que é Satanás e bloquear todos os ataques de Satanás, enquanto o cutucamos o cutucamos com a palavra de Deus, e a usamos para desviar seus avanços como um soldado habilidoso, que maneja bem a espada. Isso junto com a prontidão, o que é, que é a prontidão? A sandália do evangelho, para levar a palavra de Deus a todos os lugares, nos torna totalmente equipados, para todas as eventualidades em nossa caminhada terrena. Enquanto nós vivemos aqui na terra, temos que estar prontos sempre para falar de Jesus para outras pessoas. Isto é as sandálias, que, que ele diz, olha cá, mete o capacete, põe a coraça, pega a espada e, e calça as sandálias, as sandálias do evangelho. Então temos que estar preparado, não deixar o diabo colocar dúvida na nossa mente, que é o capacete trava isso, é a nossa fé, é, não deixar o diabo te acusar dizer que você vai colher os pecados que você cometeu lá atrás porque você põe a justiça a Deus, não, não, não vou colher nada Deus pegou tudo aquilo que eu estava para colher, os meus erros os meus pecados, colocou em Jesus e Deus já castigou em Jesus, já pagou em Jesus, logo eu já não vou pagar mais, agora Deus pegou a justiça de Cristo e me vestiu mentiroso do diabo, eu não creio então você está a usar a espada da palavra de Deus para combater a mentira de Satanás e você tem que estar preparado com a sandália, calçar as sandálias para levar o evangelho para todos, quanto Deus colocar no teu caminho para falar deles de Jesus assim, mantenham-se firmes cingindo se com o cinto da verdade vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz então está aqui, digo porém andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, depois disso nós devemos andar em espírito, o que é andar em espírito? andar em espírito é andar dentro da nova natureza que Deus te deu Deus agora te deu outra natureza nós quando chamamos do papai e da mamã nascemos com a natureza de Adão e Eva, a natureza que tem inclinação para o pecado, a natureza que hoje está me dar vontade de me deitar com aquela menina, hoje está me dar vontade de roubar aquilo aí, hoje está me dar vontade para mentir essa pessoa, ou está me dando vontade para isso, essa natureza, nós já nascemos com ele, é por isso que a gente mente, a gente odeia que nos faz mal, a gente não perdoa e a gente comete pecado. Quando nós nascemos de Cristo, Deus coloca uma nova semente em nós, que é o Espírito Santo, Através do poder do Espírito Santo, Deus começa agora a trabalhar em nós uma nova natureza, a natureza de Cristo. Então, de, de, a, aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, a palavra do Senhor diz, Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, se você andar em espírito, você não vai cometer pecado. O que é andar em espírito? Andar em espírito é estar consciente todos os dias da tua nova natureza. Qual é a nova natureza? Eu não tenho mais pecado, porque Deus pegou meus pecados e colocou em Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou em mim. Eu sou puro, eu sou santo, eu sou salvo, eu estou curado, eu tenho saúde, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, quando você vive dentro desta realidade, você está andando andar em espírito. Então, você é muito difícil você cometer pecado, é muito difícil você agradar a carne é muito difícil, então é isso que a, a palavra do Senhor diz andai porém em espírito e não cumprireis a consciência da carne quando o cristão não anda, não veste não veste a justiça que Cristo lhe deu que é o robe que ele deve que ele deve vestir né, deve, deve se cobrir da vergonha ele vai cometer pecado, ele vai duvidar da, da, da palavra de Deus o diabo com facilidade vai lhe enganar mas quando ele anda em espírito ou seja, anda nessa nova natureza, a natureza de Cristo, ele não comete pecado. ele não, É muito difícil, ele não comete, porque ele não está na carne, ele está tá no espírito. 24 sobre 24 horas, ele está andando no espírito. Boa noite, cunhada Adriana. Então, ele, 24 sobre 24, ele está andar no espírito. Ou seja, o corpo dele, a carne dele, o corpo, os ossos, e o sangue, a carne, está aqui na terra, andar o pessoal está a ver ele mas o espírito dele está lá no céu, está andando no céu, ele está andando, tá andando dentro da nova natureza que Deus lhe deu, que é a natureza de Cristo, eu, eu, eu, eu, eu, eu projeto para o mundo a imagem de Cristo, as pessoas olham para mim e veem Cristo, enfim, Pedro estava no barco com os outros discípulos, Jesus estava a andar em cima do, das águas, e eles... Eram marinheiros batidos, marinheiros experimentados, eh, em grandes marés e tempestades, mas viram um homem andar em cima do mar à noite. Eles assustaram, pensaram que fosse um fantasma, e disseram: oh, é um fantasma, outros não, parece que não, é um mestre, é o, é o mestre". Então, Pedro, que era o mais acutilante, o mais o mais atrevido, Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda mira até você. Manda mira até o Senhor". Jesus, Jesus, Jesus disse: "Olha, Pedro, vem. Pode vir. Pedro olhou para Jesus, pôs o pé na água e começou a andar. Pedro andou em cima da água. Enquanto Jesus, Pedro olhava para Jesus, Pedro não afundava, estava a andar. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para as ondas, olhou para o vento, viu o vento, ele começou a afundar, o dia que você começar a olhar para a acusação com o diabo, colocar na tua cabeça do teu passado, você fez isso, você vai pagar, olha e o diabo colocou um sintoma, você olha para os sintomas, você começa a afundar, começa a definhar, começa a secar, começa a descair. Tá a ver? começa mesmo a ficar mal, mas se você está a sentir os sintomas e está a olhar a, a, em Cristo como é que eu olho em Cristo? Quando tu te concentras nas, nas promessas de Deus eu estou a sentir isso, sim, eu sei, não vou me mentir mas também eu creio no meu coração que pelas feridas de Jesus eu fui curado eu não acredito nisso eu acredito no que Deus me disse, pelas feridas de Jesus eu fui curado, então você vai vencer, isso ali vai passar tu vais conseguir andar sobre as águas não vais te afundar, não vais afundar não vai entrar mesmo, vais continuar não vai estar afogar com os problemas do mundo. Mas quando a gente deixa de olhar para Cristo, para as promessas de Deus, e olha para as circunstâncias, olha o corona ali fora, olha agora a crise que está a causar, desemprego, quem sou eu? Eu tenho que aceitar isso e pronto. Acabou, começa a afundar. porque Deixou de acreditar em Deus. Deixou de olhar para Jesus. Na Bíblia tem um exemplo que os, o povo de Israel estava a murmurar muito lá no deserto. Ah, porque era melhor estar lá no Egito a comer pepino, alho e cebola do que vir aqui para o deserto e comer, comer um... <coughs> o um maná né? e cordenices né? o... que Deus dava e apanhar esse sol aqui todo escaldante, quente. Enfim, não era melhor estar lá do que estar aqui e começar a murmurar. Começaram, começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés. Então, Deus ficou irritado com eles, porque eles estavam a murmurar tanto, e essa murmuração toda que eles estavam aí a, a, a, a fazer, né a, a mandar essas bocas todas, abriu uma brecha, o diabo começou a atacar eles através de serpentes venenosas no deserto, houve serpentes começaram a atacar, mordiam eles, e eles morriam, estavam a morrer muitos, então eles viram, eles deram conta, eu acho que a nossa boca, a gente está a murmurar muito e a gente está a pagar pelo, pelo erro que a gente está a cometer por cada boca a Bíblia diz no livro provérbio capítulo 18, versículo 21 o poder da vida e da morte está na língua nós temos que ter cuidado do que, é que a gente fala se a gente tiver a murmurar muito, a gente abre brecha o diabo vai atacar a gente vai afundar ainda mais então, a gente tem que ter muito cuidado Logo, uh, eles falaram com Moisés, Moisés, fala com Deus, por favor, para nos livrar as cobras, estão, as serpentes estão a nos morder e está morrendo muita gente. Então Moisés uh, falou com Deus, Deus disse, está tudo bem, não tem problema. Olha, Moisés, manda fazer aí uma serpente de bronze, coloca de, numa pólen, né, numa cruz, num, num, num pau pendurado, coloca ali todo aquele que for mordido, que for atacado pela serpente. Quando ele for atacado, ele tem que olhar para essa serpente de bronze que foi, foi colocada na cruz. Quando ele olhar para essa serpente uh, de bronze que está pendurada lá na cruz, então o efeito do veneno perde força e ele vive, ele não morre. Deus já estava a mostrar o que ia fazer com Cristo, e eles começaram a obedecer. Faziam isso quando eram atacado pelas serpentes, olhavam para a serpente de bronze e o veneno não tinha feito, passava e eles viviam. Então, hoje, Deus pegou todo esse veneno. O diabo é uma serpente, ele ataca com acusação, ele ataca com, uh, com pecado, ele ataca com. Uh, enfim, ele ataca de todas as formas. Quando ele te atacar e me atacar, temos que olhar para Jesus na cruz. Jesus era a figura da serpente, ele ficou tipo uma serpente lá, porque ele absorveu todos os nossos pecados lá na cruz. Jesus absorveu todos os nossos pecados lá na cruz. Lá na cruz, quando Jesus esteve pendurado, pregado lá na cruz, Jesus falou algo que nunca tinha dito enquanto ele viveu na terra antes de estar na cruz. Em toda a vida dele, ele nunca tinha dito isso. Ele sempre dizia, eu e o meu Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele sempre se referia para Deus como Pai. Eu e o meu Pai, eu e o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Nunca disse, Deus, Deus, meu Deus, meu Deus. Mas lá na cruz, quando Jesus esteve pendurado nos últimos minutos, Jesus disse, eh, ah, meu Deus, meu Deus, por que, é que me abandonaste? Por quê? Porque Deus, tinha que, Deus estava dentro de Jesus, no corpo de Jesus, quando Jesus estava pendurado na cruz, ele estava a absorver todos os nossos pecados, o câncer, a diabetes, todas as doenças, todas as enfermidades tudo estava a ser absorvido no corpo de Jesus como como como uma esponja, Jesus estava a absorver todo, o corpo de Jesus estava a absorver todos os nossos pecados, esse coronavírus, tudo estava a ser absorvido ali no corpo de Jesus, e para estar absorvido, lembra que a Bíblia diz que Deus é santo, santo é separado do pecado Deus não pode estar onde é pecado, Deus estava no corpo de Jesus, então Deus tinha que sair do corpo de Jesus Deus, o espírito de Deus tinha que sair quando o espírito de Jesus, de Deus saiu do corpo de Jesus, para o um nossos pecados entrarem no corpo de Jesus, Jesus sentiu medo, Jesus disse meu Deus, meu Deus, por que, que me abandonaste? Deus tinha que abandonar Deus por um, por uns, por um momento, por por quê? porque Deus tinha dado lugar nós todos, aquelas doenças, aquelas enfermidades, aquelas pragas, aquelas maldições todas, era tu e eu, era a irmã Sandra Tavares, era a irmã Adelaide Mendes, era eu era todos nós, Deus estava a colocar todos no corpo de Jesus, todos, Deus estava a nos, nos colocar dentro do corpo de Jesus Jesus é a videira, nós somos os ramos, Deus estava a nos colocar dentro de Jesus, com os nossos pecados com as nossas manias, com os nossos maus feitios. Deus colocou tudo no corpo de Jesus, depois Deus castigou e fez justiça ali na cruz. Quando Jesus foi sepultado Nós estávamos ali com Jesus Fomos sepultados também com Jesus Quando o Espírito Santo no terceiro dia Ressuscitou o, o Jesus Então nós também ressuscitamos com Jesus Para uma nova vida Você tem uma nova vida As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Aquele pecado que você cometeu lá atrás Que eu cometi lá atrás Deus já não leva mais em conta Não é mais você Porque aquele que cometeu É aquele que morreu lá na cruz com Jesus Era, era aquele pecador que morreu lá na cruz que Deus colocou no corpo de Jesus. Então o Espírito de Deus tinha que sair do corpo de Jesus para nós entrarmos com os nossos pecados, porque Deus não pode ficar onde tem pecado, por isso que é santo. Então Deus saiu e Jesus morreu, baixou a cabeça. No livro de Gênesis, quando Deus criou Adão, Deus formou Adão do pó, né, do barro, e depois soprou nas narinas de Adão, e Adão passou a ser alma vivente, quando Deus soprou em Adão receba a vida, e Adão passou a ser alma vivente na verdade aquele sopro era Deus colocar todos nós os sete bilhões de seres humanos que, que habitam o planeta, Deus pegou, Deus primeiro nos criou nele em espírito, estamos na forma de espírito então pegou o corpo de Adão da terra, formou estava inanimado, não tinha vida porque na verdade, perdão, na verdade Adão não era aquele corpo, é o espírito, tu não és o corpo, tu és o espírito, tens uma alma que é a tua mente e habitas num corpo, o corpo é a casa onde tu habitas, logo Deus, Cristo é o espírito e Jesus é que o corpo, Jesus é o corpo. Cristo é que é o Espírito, por isso é que é chamado Jesus Cristo. Logo, quando Deus soprou nas narinas de Adão e Adão passou a ser alma vivente, nós todos, sete bilhões, fomos transferidos para Adão, estávamos em Adão, até quando Adão pecou. Quando Adão pecou, nós todos morremos, estávamos mortos, ficamos desligados de Deus. Todos, por causa de Adão, nós estávamos dentro de Adão, estava comprometido. Ficamos mortos, o espírito ficou morto. Deus disse, no dia que você comer do fruto da árvore, do conhecimento do, do, do bem e do mal, você vai morrer. Então, no dia que ele comeu, ele morreu. Só que Adão não morreu sozinho, morreu com 7 bilhões. Todos nós, por isso é que todos nós nos chamamos pecador. Pecado é que é separação de, de, de, separa, quando o homem está separado de Deus. Isso é que significa pecado pecado separa o homem de Deus. Não havia conexão, não havia mais nenhum contato entre o homem e Deus. Então, o que, é que Deus tinha que fazer? Deus disse assim, ok, para preservar, porque Adão ia morrer. Deus disse, olha, uh, quando deu o castigo, Deus disse para a serpente. Deus disse para Eva, né, uh, você com dores vai ter filho. Uh, diz para Adão, olha, você do suor do teu rosto vai ter que comer, vai comer o teu pão, vai trabalhar a terra, a terra vai dar espinhos e abrolhos. Enfim, mas... Aí, é com muito suor que você vai ter que comer o topão e do pó vieste, e do pó voltarás. Tá a falar do corpo. Do pó vieste, e no pó voltarás. Depois disse para serpente, serpente, você.